De limpar a casa e horas depois Tá aquela bagunça de novo Então esse vídeo é pra você E eu tô aqui hoje pra te mostrar Um método simples De como manter a sua casa limpa e organizada Todos os dias E a verdade é em funciona Oi, meus amores! Eu sou a Bruna e nesse canal eu te ensino a ser uma dona de casa mais dedicada sem neuras. Nem sempre a gente consegue segurar tudo as pontas aqui de casa sem que acabe ficando pesado pra gente. Seja mulher, seja homem, seja criança, qualquer ser humano, qualquer pessoa que vive, que respira, que trabalha, é muito difícil conciliar tudo pra que você sempre deixe a sua casa organizada, limpa. E é impossível, gente, uma pessoa que viva sempre limpando a casa ou esfregando qualquer canto. E isso faz mal até para a pessoa, porque a pessoa não pode viver em função da casa o tempo inteiro, né? A pessoa precisa ter uma vida social, a pessoa precisa viver, precisa curtir. Não é só ficar limpando casa, não é só ficar fazendo comida, não é só ficar o tempo inteiro organizando, certo? E aí é onde entra essa questão do método simples que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que é uma coisa que eu apliquei na minha vida e que funcionou muito, por isso que eu tô trazendo nesse vídeo pra vocês, nessa formatação de vídeo, que é pra mim conversar um pouco mais com vocês, né, pra mostrar pra vocês que realmente funcionou e que eu tô aplicando na minha vida, que realmente... É uma estratégia, é um método bem simples, bem fácil e bem legal da gente estar tá aplicando. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada à limpeza, nunca fui uma pessoa, como eu já citei aqui, de ficar esfregando, de ficar limpando. Eu sempre deixei a casa chegar, tipo, num ponto crítico que eu precisava muito, tipo, limpar a casa, porque já tava... Sabe, né? Aquela montanha de coisa acumulada. E vocês sabem o quanto que isso cansa. É muito complicado você deixar a casa chegar a esse ponto, assim, de bagunça, de sujeira. Me desculpem, meus amores, se vocês estiverem escutando as crianças, que elas estão aqui no sítio. E eu preciso gravar esse vídeo pra vocês. E eu preciso gravar esse vídeo pra vocês. Então, me perdoem se vocês estiverem escutando elas brincar. Então, é muito complicado você acabar deixando a casa chegar num ponto muito crítico, assim como eu fazia. Depois você não vai conseguir mais conciliar, você não vai dar mais conta, porque vai estar tá num ponto que vai ser muito cansativo, às vezes pode demorar um, dois dias para colocar tudo em ordem, sendo que você pode aplicar esse método simples que eu vou falar aqui pra vocês, que isso nunca mais vai acontecer na sua vida, e você vai ter muito mais tempo para curtir com a sua família e ainda vai ter muito mais tempo para poder fazer outras tarefas mais pesadas ou tarefas que você queria tirar do papel, como limpar vidro, limpar por dentro de armário, fazer uma faxina na geladeira, que você às vezes não acabava tendo tempo. E agora você vai poder ter tempo, porque você vai otimizar o, o seu dia a dia, né, das coisas mais simples, para não deixar acumular e virar uma tarefa muito grande. Você já ouviu falar alguma vez da regra dos 5 minutos? O criador dessa regra é Trent Ham do The Sample Dollar, ele que deu o pontapé inicial para que as pessoas começassem a aplicar esse método simples na vida delas. E ele tem um blog relacionado a finanças. Então, para vocês terem uma ideia como que esse tipo de regra é esse tipo de método simples funciona tanto para qualquer área da vida, seja finanças, seja limpeza, seja relacionamento, seja qualquer coisa, na sua vida você usa a regra dos 5 minutos, que consiste basicamente em, sempre que você tiver com aquela preguiçinha não tá com aquela vontade de fazer aquela determinada tarefa, você concorda só com 5 minutos. Aí você vai lá, coloca até no seu celular se precisar, no temporizador, você coloca 5 minutos e começa a fazer. Começando a fazer, passando 5 minutos, se você não quiser, mais continuar aquela tarefa. Você simplesmente para e não precisa ficar mais com a consciência pesada porque você realmente foi lá e começou a fazer aquela tarefa que já é um passo muito grande para acabar com a procrastinação. Só que aí que tá grande sacada, meu povo, escuta o que eu tô falando. A partir do momento em que você começa a fazer a tarefa, você não quer mais parar. Porque você começou, o problema é começar, o problema não é a tarefa em si. É o começar, aquela preguiça, aquela coisa de, ah, eu deixo pra amanhã, ou depois eu faço, outra hora eu pego pra fazer, e aquela coisa que você sabe, né, que todo mundo... E aí a partir do momento que você começa a fazer aquela atividade, você não vai querer parar no meio do caminho. Porque já que você começou, você vai querer ver aquela tarefa terminada. Então, por exemplo, uma louça que tá do tamanho do Monte Everest e você tá procrastinando que não quer lavar aquela louça. E você pensa, hum, hum, vou colocar aqui no meu timerzinho. Cinco minutos e vou começar a fazer. Você começou a lavar a sua louça. Você vai querer desistir no meu caminho? Não vai. Você vai querer terminar a sua louça, você vai, vai querer deixar a pia limpinha, para depois que você olhar para ela e falar, nossa, consegui, consegui vencer aquela louça. É a mesma coisa o hábito para pequenas tarefas do dia a dia, como por exemplo, arrumar a cama, a gente acorda pela manhã e a primeira coisa que a gente faz é simplesmente vegetar e não fazer nada. <risos> Então, começando a criar o hábito da gente arrumar a cama quando a gente acorda pela manhã, uns 5 minutinhos da regra dos 5, pra você dar o pontapé inicial pra você começar. E ao longo do tempo você vai ver que são tarefas que geralmente não demoram cerca de um minuto pra serem feitas, porque são coisas rotineiras do cotidiano mesmo. Colocando os 5 minutinhos ali no cronômetro, você consegue arrumar a sua cama, consegue fazer milhares de outras coisas e você vai ver ainda que vai olhar lá no cronômetro. E o tempo ainda vai estar tá rodando Outra coisa também muito importante, gente Que não leva muito tempo É você recolher as roupas espalhadas pela casa As roupas que estão no cesto do banheiro Recolher para levar até a máquina para lavar Essa é uma tarefa muito simples Que você não leva cerca de também um minuto para fazer isso De levar até a máquina Colocar lá, ligar a maquininha E ela faz todo o trabalhinho pra gente E depois também não demora nada pra gente estender no varal por quê? Porque se a gente não deixa a roupa acumular, se a gente não deixa todas essas funções acumularem, a gente não vai demorar tempo em nada, porque a partir do momento em que você começa a fazer isso todos os dias e a todo momento você cria o hábito dessa nova rotina, você não vai precisar de muito tempo, não vai precisar de meia hora para lavar uma louça, porque não vai estar tá acumulada, não vai precisar de 15, 20 minutos para estender uma roupa, porque não vai estar tá acumulada. Entendeu? Então essa é a grande sacada. Você faz pouco todos os dias. para não ter que fazer muito em apenas um dia ou dois. E olhe lá ainda. Varrer o chão, gente, eu tenho certeza que independente do tamanho da casa, varrer o chão pra tirar aquele pozinho todo dia, não vai levar mais do que 5 minutos. Você coloca ali no seu cronômetro, né? E se caso a sua casa for muito grande, for realmente uma casa assim que você pensa, não, leva mais de 5 minutos pra mim varrer a minha casa, então... É uma coisa que você vai colocar no cronômetro, você vai começar a fazer esses 5 minutos e é aquela coisa que eu já falei pra vocês, vocês não vão querer parar no meio do caminho, vocês não vão largar o cisco no meio da cozinha. Se vocês começaram, vocês vão continuar e vão levar até pra fora o cisco, vocês não vão parar no meio do caminho, entendeu? E aí, gente, esse método, ele é tão simples, mas tão eficaz, que com o tempo, né, o passar do tempo, você acaba é, aprimorando esse método, né, essa regra, e acaba se tornando um hábito na sua vida, que automaticamente você vai estar tá fazendo todas essas funções, sem precisar estar tá colocando no cronômetro, porque no automático do seu cérebro, você já vai começar a aplicar isso na sua rotina, do seu dia a dia. Então toda vez que você vê uma roupa jogada no banheiro, você já passa, tá indo do, do quarto pra cozinha e segue ver ali dentro do banheiro. E você já, não, vou ali rapidinho pegar e já vou colocar lá no cesto. Então isso, com o tempo, vai otimizando e a gente vai conseguindo conciliar todas as tarefas de um modo muito simples e de um modo que não fica pesado pesado pra gente, como por exemplo eu, eu tenho uma mania horrível de, de acumular copo no quarto gente, seja copo na mesa do computador seja copo na minha cômoda do lado da cama eu acumulo muito copo então eu sempre tô me policiando agora, não preciso nem colocar a regra dos cinco pra mim ir lá, <risos> juntar a minha pilha de copo, porque eu passo ali automaticamente, eu já vejo, hum, tem dois copos aqui já tô indo lá pra cozinha, então eu vou pegar eles e já vou levar lá pra cozinha. E aí a gente vai conciliando isso... E todo dia, toda hora, todo momento, você vai se pegar é, fazendo todos, todas essas coisas assim no automático. E aí, gente, eu tenho duas dicas bônus para dar para vocês. Que é uma coisa também, gente, muito simples do dia a dia, mas que faz muita diferença. E eu sei que você, assim como eu, tem aquela preguiça de fazer, mas depois que faz, se sente muito realizada. A primeira delas é que for fazer comida, já vai lavando todos os utensílios que você usa para fazer o almoço, que você usa para fazer a janta, porque fica muito mais difícil depois que você terminar de fazer o almoço, principalmente depois que a gente come, que bate aquela preguicinha, ter aquela montanha de louça além dos pratos, além dos copos, ter todo aquele apetrecho que a gente usou. Pra fazer a comida e colher e isso e aquilo. E quando você vê, tá aquela montanha. E você pensa... Oh, meu Deus, eu posso comer O que eu vou fazer da minha vida? Então, pra facilitar a vida da gente. Pra ser mais fácil depois... Sei que pode custar um pouquinho ali no momento, mas depois você vai se sentir muito mais realizada e vai agradecer por ter feito esse passo tão simples. E a segunda dica que eu dou pra vocês aqui também, tudo aqui, gente, é muito simples, mas é aquela coisa, é questão de hábito, é questão de pôr em prática mesmo até que isso vire uma rotina na sua vida. Já engata na primeira dica, que é sempre lavar Toda a louça antes de ir dormir, gente. Por quê? Porque se você lava a louça, né, toda a louça antes de ir dormir, você vai deixar a sua pia e o seu fogão sempre brilhantinho. Quando você acordar no outro dia, isso vai te dar uma motivação e uma paz de estar com a pia, de estar com o fogão limpinho tão grande. Eu não sei explicar pra vocês cientificamente o que, que, acontece, o que acontece com a gente, mas realmente isso acontece. E você se sente muito mais motivada a organizar o resto da casa do que se você tivesse que começar já logo de manhã cedo com uma montanha de louça. Ninguém merece, né? Então aproveita, usa a regra dos 5. Se você já jantou, na realidade, se você já almoçou e você já aplicou a regra dos 5, já lavou a louça do almoço, tomou um cafezinho também, lavou dois copinhos, duas colherzinhas, duas, duas faquinhas, não tem nada na sua pia, não tem nada de louça na pia. Então, quando você for jantar, aplica de novo a regra dos 5, que você não vai demorar muito. E você vai ali, lava rapidinho e pronto. E é onde eu bato sempre na mesma tecla, quanto mais você pratica, mais natural isso vai ficando na sua vida. Eu tenho aplicado isso, a regra dos cinco e vem dado muito certo. Não é balela, é uma coisa que ajuda a gente a parar com a procrastinação. É um método muito simples que você se autoajuda pra que você tenha um pontapé inicial pra começar a fazer determinada tarefa que não queria fazer. E é lógico. Lógico, gente, que pra ser uma dona de casa dedicada, pra ser uma dona de casa que mantém sempre o lar limpinho, organizado, você precisa de muito esforço, muita dedicação e principalmente muito amor pelo seu lar. Apliquem, gente, apliquem, porque isso é uma coisa muito simples do dia a dia em que a gente passa, já recolhe toda a bagunça que a gente vê que tá fora do lugar, também se usou, coloca de novo no lugar e aplica, gente, a regra dos cinco, que isso vai funcionar muito na vida de vocês. E se vocês estão gostando do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão e também ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso meus amores, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, apliquem a regra dos 5 na vida de vocês, que vocês vão ver a diferença realmente que isso vai trazer na vida de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!